curso gratuito de marketing digital e vendas na internet meu amigo se prepara que eu vou te mostrar um curso gratuito é de graça onde você vai aprender de uma vez por todas técnicas de marketing digital do zero e você ainda vai ter uma equipe de suporte para te ajudar a fazer a sua primeira venda duvida então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te provar que é possível trabalhar pela internet e ser dono do seu próprio negócio. Vem comigo! Fala aí, beleza? Meu nome é Alexandre Tavares, trabalho com marketing digital há dois anos e sinceramente eu nunca vi nenhum curso gratuito de marketing digital tão completo com suporte a alunos direto ao ponto como que eu vou lhe mostrar hoje. Mas antes de revelar que curso é esse, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como funciona o mercado de afiliados na internet? Se não sabe, eu aconselho você a assistir um vídeo que eu vou deixar aqui no link na descrição para você entender melhor como esse mercado funciona e descobrir que tem muita gente montando seu próprio negócio na internet e trabalhando em casa. E você nem imagina o quanto é possível faturar nesse ramo. Bom, basicamente o afiliado ele é um vendedor que se afilia com uma empresa e divulga seus produtos através de uma comissão recebida após cada venda realizada. E essa divulgação pode ser feita pela internet de várias formas. Através de um site, anúncios no Facebook, compartilhamentos e relacionamento em redes sociais, WhatsApp, grupo de vendas, vídeos e canais no YouTube, enfim, o alcance e o poder de escala de vendas de produtos físicos ou digitais para quem trabalha como afiliado é gigantesco. E você vai me dizer, Alexandre... Como? Eu quero aprender a vender esses produtos pela internet e ser um afiliado, mas eu não tenho nenhuma formação na área e não tenho dinheiro para investir em cursos caros. É por isso que existe a 7Play Academy. 7Play Academy é uma plataforma completa de capacitação e ensino sobre técnicas de marketing digital e vendas. E para ter acesso ao curso gratuito de como ser um afiliado do zero, você precisa apenas se cadastrar no site da empresa 7Play. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. A 7Play é uma agência de marketing digital especializada na capacitação de afiliados, no qual tratamos como parceiros de negócio. O afiliado se cadastra no site, tem acesso ao conteúdo em aulas da plataforma 7Play Academy, estuda esse conteúdo, se afilia a um dos diversos produtos da Seven play sejam eles físicos ou digitais, e ainda tem todo o suporte da equipe técnica 7Play, até conseguir realizar as suas primeiras vendas. E tudo isso, meu amigo, de graça. Não é pegadinha, não. Nesse vídeo, eu não quero te vender nada. Eu quero apenas te mostrar que é possível você ter sua independência financeira, trabalhar pela internet estando em qualquer lugar do mundo e fazer vendas em troca de grandes comissões. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu não tinha apoio inicial de ninguém, nem de família, nem de amigos, nem de empresa nenhuma. E o parceiro Sevenplay nunca está só, pois ele sabe que pode contar com toda a equipe de suporte no que precisar e seguir o seu sonho de montar o seu próprio negócio e ser um empreendedor de sucesso. E não importa se você é totalmente leigo nesse assunto ou é um afiliado de anos de experiência nesse mercado, a 7Play vai te abraçar e ajudar você a alcançar os seus objetivos. Então, aproveita, acesse o site da Seven play Academy, e eu garanto a você que você não vai se arrepender. Bom, se você gostou dessa dica, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E para ter acesso a novas dicas como essa sobre empreendedorismo digital, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que vou postar aqui, beleza? Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, sucesso e nos vemos lá. Valeu!